Gente nós estamos hoje em Trindade, 1 de fevereiro de 2023 e desde ontem, vai fazer 24 horas, nós estamos sem água. Vamos agora tentar verificar se só a rua, só esta rua está sem água, qual é a parte aqui que está funcionando mesmo sem água. Como é que tá o funcionamento de água de vocês, tem? Não, muito pouco. Muito tá pouco? Vocês é foram avisados? Oi? Vocês foram avisados? Uhum, a gente tá ciente, tá sem água desde ontem, né? Não, vocês estão sem água desde ontem, nós também. Vocês receberam algum aviso antes? Ah, da Saneago. Da não. Saneago, nada, nada, nem da prefeitura, nada? Não. Pois é, diz que vai para voltar às 14, ligamos lá agora, diz que só às 19. Ué, mas só vamos botando pra frente, hein? É 24 e... horas e isso dá até processo, sabia? É. Obrigada pela informação. É isso, gente, sem água. Vamos agora perguntar aqui a uma moradora. A senhora tá sem água? Eu pensei que fosse só lá em casa. Não, cheguei a pensar em que, corte. Eu acho que não é de hoje, não. Pois porque é, é, ontem, é desde ontem. Meu filho foi tomar banho. Que não tinha. Meu filho foi tomar banho e a água acabou. Então, hoje já foi dar banho é. na neném. Teve que pegar aí água. nós ligamos na Saneago disse que era para as 14 horas. Ligamos agora de novo, disse que é só às 19. E aí vai chegar lá pra meia-noite. Pois é. Ah, vasilha lavar é, sem lavar, descarga sem dar, aquela confusão toda. Tá aqui, bom. Ah, que é bom que minha mãe guarda a água da chuva. Uns... <sum> balde lá Os tambores. Aí a usando no as banheiro. Assim, pois é, mas não, não pode é, beber água da chuva, não é recomendado só para limpeza mesmo, né? Pois é, não dá. Tem gente que até isso, menina. Tem que avisar. Essas coisas tem que ser avisadas, orientadas, né? Porque senão dá ruim. É, Mas eu acho que a quadra toda. Eu vou andar mais um pouco pra ver até onde tá essa falta d'água. Obrigada, viu? Em todos os lugares aqui. A outra rua também tá sem a água. Nenhuma comunicação, nada, nada, nada. Vamos continuar aqui pra ver até onde... Nós estamos sem água aqui no município de Trindade, Goiás. Vocês estão sem água aqui? Vocês estão sem água? Sem água? Tá? Tá, tá sem Não, água? Eu tô vendo até onde está sem água aqui. Obrigado pela informação. Você vai lá? Vamos Vamos continuar. Estou evitando filmar as pessoas. É só os locais para vocês verem que aqui nós temos Bar Lanchonete um colégio estadual. Ó. Um colégio estadual. Então é, é uma coisa assim sem precedentes, né? Nem todo mundo tá ligado o dia todo no rádio, na televisão, ou seja, como for, tem outros a fazer, assim, então fica difícil. É, só que 24 horas sem água é bem comprometedor para todos. Tô descendo para outra rua já para ver onde é que, até onde está né, essa falta d'água nós estamos praticamente no centro município de Trindade aqui é uma vila chamada Vila João Braz, é uma vila bem localizada Muitos estabelecimentos comerciais, bares, lanchonetes. É, é natural, é normal que ocorra, sabe? É a falta d'água em todos os lugares do mundo, é né? só no Brasil, né? só em Goiás, né? só em Trindade. A questão é, é, tem que ter uma orientação, não é só quando vai faltar. É o ano inteiro para o cidadão se precaver em relação a essa questão. E pode até inclusive marcar um dia no município para que todos deixem de usar água durante duas, três horas como uma medida de economia. Ô gente, tem água aí? Tem água normal? Não, aqui é poço. Aí é poço? Não é água da rua, não? Não, ah. Uai, disse que tá desde ontem. A, a, a daqui do lado, aqui do trelinho, falou que tava Ai, Eu tô pesquisando até onde tá cortada. Na minha casa também. Ah, minha casa cara, também tá cortada. É. Ontem a também. Aham. Tá bom, obrigada, viu, pela informação. Aqui. É. Uma estética automotiva, né? A sorte deles a água do poço então não tem tem um abastecimento outro né tem uma outra fonte de abastecimento não depende só da água da rua Vou continuar andando mais um pouco é, é o que eu tava dizendo assim uh, os vídeos que eu faço não é para denegrir não é para buscar meios de quem sabe uma resolução e em relação às questões... Moço, tem água aí? Tem água? Tá faltando água? Tá. Ontem eu olhei ali, não tinha não. Uhum. O vizinho que me perguntou, vou perguntou... Ali você viu uma torneira, não parece que a mulher falou que não tinha não. No meio dessas plantas aí, tem uma torneira que vem direto. E você acha? Pode abrir aí. Se não tiver, Eu não tô achando é a torneira. Pode caçar aí que tem na torneira no meio dessa mata aí. Na parte de lá. Ah, na parte de lá? Na parte de lá. Tem água não. Tem água não? Tem não. Tá faltando mesmo? Tá faltando. Tá faltando a casa? Tá, menina. Eu tô andando pra ver até onde aí a torneira. Ó, nem uma gota d'água. Nem uma gota d'água. A em casa também. Eu pensei que fosse solar, é, então é, é bem longe até. Obrigada. Não, não tem caixa d'água, não? Não, o pior é que estava vazia, meu filho estava tomando banho, aí esvaziou. E aí acabou, ao mesmo tempo. Aí não, não tem reserva nenhuma. Mas não tem a caixa d'água? Não, mas não, a caixa d'água tem que estar tá cheia. A caixa d'água estava vazia quando acabou. Então, gastou muito, que ela faltou. Eu também é. não sei, às vezes começou a faltar ontem, né? Começou é. ontem, começou a faltar é, ontem, então, é, tá fazendo 24 horas já, é? tá fazendo 24 horas já que nós estamos é, sem então, água. Tô... É. Tem muita coisa, é. prata, é. Obrigado pela informação. Falou. Aí gente, eu tô evitando fotografar as pessoas assim, diretamente. Tem água aí também? Tem não, meu bem. Oi, a senhora que mora aí. Tem não, meu amor. <risos> então, eu tô fazendo um vídeo até onde tá faltando água. Aqui também não tem água, né? Não. Lá, desde lá pra cá. Ninguém tem água. Estão querendo seguir, seguir a Disseram que ia voltar às 14. Aí minha filha ligou às 14 e eles tornaram a falar que só às 19. Estou mexendo ali embaixo. Estou falando que vai encher a barriga do pepidão. Tá? É. E ligar a energia nem para estourar. Mas não é culpa dele, né? Isso é sanear que tem que avisar. É. Sanear que tem que avisar. Até que dia que vai, vai avisou. ficar sem água. Diz que até às 19 hoje. Até às 19h. Ó, onde está a oh, oh, tá Essa é Obrigada. Bom apetite para a senhora. a Essa é eletricidade aqui é. De energia. E, e esse povo que mexe nessa água aí. Não, vale de não vale Eu nada. Uhum. Eu moro aqui na segunda rua esquerda. Lá também está sem água de tudo. Obrigada pela informação. Eu estou fazendo a pesquisa até hoje, nós estamos sem água. Eu acho que até lá longe. É. É, tá, até a 19, viu? Deixa aí. Bom trabalho para vocês. Até as 19 horas. Então, gente, até às 19 horas, mesmo está tudo sem água, tudo sem água, todas as ruas, bar, casa, lanchonete, escola, restaurante, mas eu acho estranho, porque quando não tem água nas escolas, eles dispensam os alunos, né? E parece que isso não ocorreu aqui, vamos dar uma olhadinha nisso? Pelo menos quando eu lecionava e faltava água. Tinha condição de aluno ficar na escola, porque como é que usa banheiro, gente? Como é que bebe água durante é, é, o tempo que os alunos estão na escola? Vamos andar mais para ver o que está que acontecendo. A nossa água esse mês. É uma, um valor surreal, é um valor surreal de água, porque evidencia é, que, não, é, que não é o gás que a gente tem, não é o gás que a gente tem, nós somos só três pessoas, a vizinha é, tem dois quatro cachorros, dois gatos, são quatro, cinco pessoas, salvo engano, e a nossa água supera A água das, das vizinhas Dos vizinhos Ela Paga menos que nós Esse mês foi surreal É surreal o valor É uma água que parece que nem é nossa Vamos dar uma chegadinha aqui na escola Eu vou perguntar Sobre a aula Oi Oi oh, gente, tem água aí na escola? Tem água aí na escola? Ninguém respondeu gente Deixa eu passar por lá Na secretaria eu falo com alguém os alunos estão todos no pátio brincando, acho que é recreio. Muito barulho. Vamos ali verificar. Tá meio tremida a gravação. Eu saí de repente para fazer esse vídeo, não é? Então. Eu tô sozinha fazendo a filmagem, é mais difícil a gente filmar, falar. Tá tem, tem água na escola? Não sabe? Tem água na escola? Tem água? Normal? Obrigada. Então, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não entendi nada. Na escola tá normal, tem água normal, abastecimento normal. E o gasto não é pouco, né? Como é que na vizinhança... Toda a vizinhança está faltando água. Aqui é o mesmo perímetro de onde eu estou indo de casa em casa, de lanchonete, perguntando se tem água ou não. Vamos dar uma olhada aqui para ver se, se tem água. Oi! Olá! Olá! Olá! ninguém responde gente a gente vai descer para verificar no outros no outros lugares eu queria verificar bom a escola é, tem a conta padronizada a escola eu não sei como é que, que fica a questão no pagamento de, de, de água né não pode faltar água nas escolas mas em toda a vizinhança da escola está faltando água. Vamos continuar a nossa caminhada aqui para ver em outros estabelecimentos.